It's been a long day. Oi, pessoal, aqui é a Monique Cristine Dela Escreveu. E sim, finalmente, primeiro vídeo de 2017. Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês, porque eu não fiz isso. A gente tá em fevereiro já e eu não fiz isso. Então, basicamente, o que aconteceu é que eu realmente quis tirar umas férias, mas eu não queria, tipo, avisar que eu ia tirar férias, porque... É bizarro. Inclusive eu fiz um post lá no blog que, que eu comentei um pouquinho sobre a minha pausa e tudo mais. Então eu fiquei parte de dezembro e janeiro inteiro fazendo vários nada. Brincadeira que eu estava estudando, né? Mas assim, fazendo vários nada em questão de conteúdo pro blog e pro canal. Mas agora em fevereiro estamos de volta. E hoje eu vou in, é, é, inaugurar uma categoria que eu queria inaugurar há muito tempo no canal. Só que eu sempre enrolei muito pra, enro pra enrolar. Só que eu sempre enrolei muito pra começar essa categoria, que é a categoria de favoritos. que é um vídeo que eu amo assistir, que eu amo selecionar quais são os meus favoritos do mês, mas eu nunca gravo. Então eu espero muito que vocês gostem desse formato de vídeo. Se você gosta, já clica no gostei aqui embaixo. Bom, a primeira categoria é maquiagem, e eu usei pouquíssima maquiagem nas férias, primeiro porque eu tô de férias e segundo porque é muito quente. Sempre é quente aqui em Porto Velho, mas, assim, chegou num nível absurdo. E eu vim falar da, das maquiagens em bastão da Boncolotrend. Eu tenho isso há muito tempo. Isso é muito velho, mas, assim, não tá vencido ainda. Eu tenho um blush e um iluminador, que eles são em bastão. E eles são perfeitos, porque pó derrete, né? E bastão não, bastão gruda na sua pele e ele nunca mais vai sair. E eles são... Bem pigmentados, esse é o blush e esse é o iluminador. O iluminador é dono da minha vida, ele é maravilhoso. Ele é perfeito assim, porque ele tem um brilho bem dourado e fica bem bonito pra quem tem pele mais morena. Pra quem é mais branquinha, fica mais bonito os tons rosados e perolados. Eu já queria pedir perdão pela minha voz de ser uma doente, mas é a única que a gente tem hoje, não é mesmo? E... Próxima categoria é cabelo, então meu cabelo deu uma crescida. E eu peguei é, o creme de pentear da 3 porque... Pra representar toda a linha que eu tô testando, essa linha é a Expert. Eu já testei a outra linha, né? Quando eu tava em transição capilar sem ser a Expert. E eu já usei também a linha Flawless Curls da 3 São produtos excelentes, mas eu realmente fico muito mal porque eles não são um preço muito bacana. Então... É o que eu mais tô usando no meu cabelo ultimamente, porque é bem levinho e deixa meu cabelo definido, mas, assim, não deixa não deixa aquele aspecto de durinho e dá muito volume, porque ele é bem, bem, bem na medida. Ele não é nem muito, muito cremoso, nem muito líquido. Meu próximo favorito é meio inusitado, são os meus tênis de academia. Eles são tênis bem simples, é... São dadidas, da assim Eu só comprei porque o, o meu Ele foi Ele morreu E eu comecei a academia em dezembro E aí a minha mãe comprou Esse tênis pra mim e, e tem um E ele é meu favorito Tanto pra ir pra academia quanto pra sair Eu uso muito ele pra sair Ele é todo de tecido E só tem essas três é, Tiras de acrílico e aqui é emborrachado Maravilhoso eu amo esse tênis, apesar de estar imundo e eu estar, tipo, longe dele. Gostei muito dele. Ele... O modelo dele é o Claudifon. Tipo, nuvem, alguma coisa. Nessas horas você percebe claramente que a pessoa ela não sabe mais gravar vídeo, ela não sabe gravar vídeo favorito, ela tá se enrolando inteira e tá ótimo. Próxima categoria de favorito é YouTube. E eu escolhi um canal que, assim, que foi... Tão bom acompanhar esse canal em janeiro, que assim, eu não sei lidar com pessoas que não acompanharam isso. Dia 29 de janeiro teve, foi o dia nacional da visibilidade trans, e vários canais de pessoas trans produziram conteúdos incríveis, que eu fiquei assim, no chão. Mas eu vou indicar um canal assim, que realmente, que é o meu canal favorito, da minha trans favorita do momento, que é... A Rosa Luz, do Barraco da Rosa. Ela fez um programa, assim, uma série de vídeos no canal dela, que ela convidava pessoas da, da comunidade trans para falar sobre vários tópicos e todas essas pessoas eram pessoas que estavam ali naquele universo da universidade, da faculdade. E isso era incrível, porque as pessoas falavam e você via que elas realmente sabiam o que elas estavam falando, sabia É muito difícil você encontrar pessoas que falam as coisas assim, tipo, sabendo mesmo, tendo certeza e, e postura. E eu fiquei encantada, eu fiquei assim, no chão. E com essa visibilidade acabou que o YouTube começou a me indicar vários outros canais de pessoas trans e, assim, atualmente temos um novo crush, não é mesmo? Ariel Modara. Gente, eu não sei lidar com pessoas maravilhosas. Ariel Modara é um ser humano maravilhoso, ele é lindo, ele é maravilhoso e... E ele é maravilhoso. Eu vou colocar aqui na descrição o link do canal do Barraco da Rosa, o link do canal do Ariel Mudara, e o link de uma playlist que a Mandy Candy fez. Ela é a youtuber trans com mais visibilidade no Brasil atualmente, que ela fez uma playlist com vários canais de pessoas trans pro dia da visibilidade trans, que, tipo assim, <risos> incrível! E a playlist vai estar tá aqui também, e nos cards ela pode surgir também. É isso. Vamos falar sobre programa de TV. É... eu meio que assisti muita TV nessas férias, eu não tava planejando, assim, para uma pessoa que realmente não assistia nada de TV, eu assisti muita televisão nessas férias. Que eu assisti a minissérie da Globo Dois Irmãos e eu fiquei completamente apaixonada pela história. Então, aí ó, Dois Irmãos foi uma série incrível, tem não tem, se você pagar no Google Play, você consegue assistir tudo. Se você não pagar, você consegue assistir os pedacinhos assim. Assiste, gente, os pedacinhos, a história vai fazer sentido. Assisti Dois Irmãos e foi, assim, série favorita do mês de janeiro, porque... Meu Deus, que, que minissérie boa, meu Deus, que minissérie boa. E também de TV, eu acabei assistindo o programa do, de volta de Amor e Sexo, né? A nova temporada de Amor e Sexo, que falou sobre feminismo. E... Muitas pessoas julgaram ainda, porque teve umas pautas, assim, que realmente ficou um negocinho ali, né? Mas eu fiquei muito feliz porque falou sobre feminismo negro, falou sobre é, feminismo trans, falou sobre várias vertentes do feminismo e, geralmente, quando fala de feminismo na TV, geralmente as pessoas elas, realmente elas não têm a noção de ideia de voz e fala e tal, mas a apresentadora, ela realmente ela sabia que ela era branca e que ela tinha privilégios e eu fiquei tipo, nossa... Isso é tão bom. Pra você que não entende muito sobre essa ideia de privilégios e recortes que tem dentro do feminismo, eu indico o vídeo da Jout com a Nathalie Neri, que aquele vídeo, é perfeito, ele explica perfeitamente o que é, que é esses recortes no feminismo e tudo mais, que vai estar tá aqui na descrição também, eu tô morrendo de calor. Meu snack favorito do mês foi um biscoito que ele é da marca Biosoft, e ele é um biscoito de fibras. E eu comi muito esse biscoito esse mês, porque ele é perfeito pra... Pré e pós treino. Não que uma nutricionista tenha me indicado, mas é porque eu realmente me sinto muito ótima quando eu como antes e depois de ir pra academia. Antes porque a fibra né, dá aquela, aquele gás e depois porque quando eu saio da academia eu saio louca de fome, louca de fome. E se eu chegar em casa e for comer comida logo de uma vez, aí não vai adiantar nada. Então esses biscoitinhos, eles ajudaram muito a minha vida. Inclusive eu preciso no mercado comprar, porque acabou já. E... Amanhã eu vou pra academia e não tem esses biscoitinhos aí Não vai fazer muito efeito Porque eu vou querer comer louca Ai, é muito triste a vida A minha música favorita de janeiro foi Shape of You Do Ed Sheeran Eu não me considero mais, assim, fã de nada Porque eu realmente só escuto Em questão de música, assim Eu realmente só sento e escuto e aprecio Mas eu gostei muito de Shape of You do Ed Sheeran Da outra música também, é boazinha Mas assim, Shape of You que música, que música boa. Uma música, assim, que, que fala sobre encontrar pessoas e querer sair com elas, assim, sabe? Coisa que eu tô buscando muito na minha vida, que é não... Sei, é, tipo, sem joguinho, entendeu? Que fala sobre ele ir no bar, encontrar essa pessoa, e ela fala, então, bora ali logo, né? Não, não vamos enrolar. Perfeito, gente. Shape of you, shape of you, shape of you. Vamos treinar esse inglês aí, ó. Meta de fevereiro, gente. Eu vou ler um livro em inglês. A meta de fevereiro. Quem sabe eu termine de ler o livro em fevereiro. Quem sabe? Ah, não contente em falar uma música americana? A gente vai falar uma música brasileira e uma música de K-pop. Não é mesmo? Porque a gente é um ser humano muito diversificado. A música brasileira do mês, sem dúvida nenhuma, foi Trevo, de Ana Vitória. Sim, também me rendi ao duo Ana Vitória. Quem não se rendeu ao duo Ana Vitória? Então eu passei o mês inteiro ouvindo o EP delas inteiro ouvindo o disco delas inteiro também meu Deus que que que maravilha então eu ouvi muito trevo porque é uma é uma das minhas músicas favoritas do álbum e trevo é linda trevo eu não sei lidar com trevo e a minha música favorita de K-Pop foi uma música que não é muito boa de pronunciar, não é mesmo? Foi Hobby Goblin do grupo CLC. É, gente, eu passei o mês inteiro com esse pali na hora. Mas, eu acho que eu tô melhorando. Começou fevereiro, ainda tô ouvindo muito ela, mas assim, eu acho, eu acho que, que passa. Eu gostei muito dessa música, porque se, se não é um grupo novo, é um grupo que tá aí no, no mercado da né? indústria do K-pop, há é um tempinho. Só que ele tinha um conceito muito fofinho e tal, e agora elas ficaram todas repaginadas com a ajuda da Rihanna, porque a Rihanna, a gente, acabou formida. <risos> Enfim, e agora elas voltaram com todo esse novo conceito aí de mulheres poderosas e maravilhosas, e eu amei, porque... Tava faltando isso no K-Pop. Tipo, ano passado foi só a Aegyo Concept. Só teve a Aegyo. Só. E agora não vai ter mais a Aegyo. Vai ter Sexy Woman. Yes. E esses foram os favoritos no mês de janeiro. Não, não vai ter livro. Porque a gente vai gravar um vídeo específico pra livro. Oi, passarinho. A gente vai gravar vídeo específico pra livro. Específico pra leituras. Todo mês. A gente vai conseguir. A gente tem que ter fé então em breve vai sair o um vídeo com as leituras que eu fiz em janeiro sobre as músicas que eu falei, vai ter um post lá no blog com a playlist de janeiro eu queria muito fazer vídeo de playlist, mas eu sou um ser humano que escuta muita música então nem dá pra fazer tipo um playlist com 10 músicas eu não... eu não sou um ser humano que escuta 10 músicas só então vai ter um post gigante lá no blog com a playlist de janeiro que se eu não me engano teve 26 músicas olha só então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre o que o Days ouvindo em janeiro, acesse o blog, o link vai estar aqui. E também acompanhe o blog nas redes sociais. É tudo blog e ela escreveu. Ah, se você já chegou até aqui, ó, clica na bolinha e se inscreve no canal. Assim você não perde mais nada. E aqui do lado, ó, vai ter um vídeo especial para você. E eu vejo vocês na próxima.